E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu participei de uma FT-10 contra o Tiagami do canal Furious Games. Essa FT-10 foi organizada e patrocinada pelos apoiadores do canal Furious Games. O Tiagami é jogador de KOF, mas fizemos uma FT-10 pela diversão. Vou deixar o link dos canais do Tiagami na descrição. Não deixe de segui-lo e confira os melhores momentos. Que a gente tá chegando no Natal, na paz, né? Ah, eu tô ali, velho. Ai... <risos> eu não lembro nem o que eu costumo não, mesmo! Raparei, olha aqui a mão! É... Isso! Vai! Oh, foi boa! a vida. Eu ia dar o meu lariate ali e não pegou. Pessoal, torçam por mim, por favor! Ah! Não comeu né? Farofa hoje. Parado, para, então. Bravo, tá, tá aproveitando tudo agora. Vai lá, Rio. Malhamos o bispo do Rio. A tá esperto. <risos> Olha quem tá aí, o Fabão! Fabão, tá tomando cacete o Fabão! Caralho, moleque! Agarrão de urso! Ele vai ver o Deus seu. Deus. <risos> aqui, ah! Socorro! Ah, <risos> não tem, não tem! Tô uma porradona! Vem com esse seu vento irinado. Ah, vai meu falar! Meu Deus do céu, senhor! Ah, ah ele apoio pro o ainda! <risos> Corre, meu. Corre, me dá, meu. Ah, não corre não, vem cá, vem! caralho! Ai, o tempo quase acabando, vai! Foi duas, né? Mas bom, o favor, tá valendo! Vai! Tá valendo 200 reais, rapaz! Isso aqui, você acredita nisso, rapaz? Ai, meu Deus! Ah, pé para o pá? Tá achando o quê? Eu tô atrás, vai pra lá. Mas <risos> o pegou meu Me agarrou ali. Ah! ah é o <risos> Se eu fosse apanhar em todos os jogos, que esses caras... Não tá cabeçada na magia, o boneco! Dá! Comei. Segura essa! Ah! Olha lá, três litros de sangue, olha lá! um vampiro, velho! Tem que ser assim! O bichinho não tem magia, não tem nada, ah, coitado! Tá. Só porque não tem magia, não tem magia! magia. sofrimento pra chegar perto. Erra eu aí, erra! que medo, gente! Ah, o dela gira mais, né? O dela gira mais! Né? Não, ele sai quando você joga assim. <risos> o moleco tem a porra de uma ajoelhada, parece até os Zidane. Seu atitude! Pelo menos, pelo menos não tá correndo, né? Pelo menos ela tá pulando pra trás, né, Alexandre? Caralho, ela tá, ela já ela sabe o jogo, velho. Puxa vida! Toma a porrada! Ai, ai, ai, que que é? sorte isso ali! Eu tô batendo, eu tô batendo, o boneco. Eu tô batendo e o boneco tá me batendo, meu irmão. <risos> Falar não, <risos> ai, ai, vai, vadia, desce. Uh! Com calma aqui, tá paciente Calma, se eu te pego Ah, seu esperto Olha <risos> <risos> a mãozinha aí, ó <risos> Uh, tchau Eita, não morreu Toma essa! Eu tô no chão, boneco! Deixa eu levantar, boneco, seu capeta! Eu tô no chão, doido! Caralho! Não, tá 1x0. 1x0? Tá, eu não lembro tá desse 1, não. Tá 1x0. Boneco tem boneco, porra, o boneco tem imã. Olha lá, um agarrão, põe uma, tá uma cacadinha de sangue. É pelo menos uns 6 botão, irmão. <risos> Toma a porrada! Aí, é pelo menos uns 6 botão pra honrar de sangue. Clarinhate, vai forofa sozinho. Não! Não dá pra sair daquilo ali, velho. Vou subir, hein? Subi, falei? Moto o cachorro louco agora, sabe? Ah, mulher vai lá pra baixo, boneco. Que você não viu no street, né? Pede, pede. mas não tá fácil não, aqui, tá? Tá, não, tá, não. Boneco, olha lá, boneco. Tá lá. nada. Tá com a magia, o boneco para, tá ligado? Olha lá. Se eu chego perto, ele me dá. Sai pra lá, boneco, porra. Aí, fodeu. Ai. Ah, Passou direto. Toma aí, outro aí, ó. Ai, tocou. <risos> aí, não pode Vai falar. pro canto. Ó, oh, mudou de lado, né? não inventou nada, eu tomei, tomei na puta que pariu <risos> Meu deus boneco, você tá e caído, ca... boneco Fica aí certa Fica quieto Fudeu Tchau! Ai, Porra <risos> boneco, tem um piro copo dentro ali véio. Você não tá o bichão? Eu transmito. Gente. Vem cá, Coitos. É, você tem que fazer o seu canal de novo. Você tem que voltar para os apet... Calma aí, caralho. me garra não, porra. Eu sou... Eu, eu sou... Ah, peguei. Bo você não é rápido como o giraia? Aqui, ó. Socorro. Não pode não. Vem cá. Vem cá, boneco. Ai, tô pulando e de eu vou tirar. Vem. Ai, caralho. Vem. Vem, segura! Cara, eu não consigo tirar uma barra de especial, velho! Vem, cara! De boneco. Tchau, é isso, amigo! Desgraça de boneco! É o seu que é! Jesus, coitado do meu! O sofrimento aqui, tô até suando frio! Caiu? <risos> caiu aí? Caiu? Caiu? <risos> Qual é, Pauledge? Qual é a Kibifu? Eu aposto, eu aposto que ela não te me Kibifu, você não tá jogando nada legal de novo essa história de cartão, você tá me roubando cá. Já se divertiu, já Eu tô de olho em você. Eu vou atrás. Não foge, não. Tô fugindo, não. Meu controle tá agarrado pra trás. Travou aqui. Então se... segura o meu urso! Porra de boneco, véi! <risos> Parava! Tá esperto. Vai um <risos> ficar quieto, que o tô passando demais, já! Regra, regra da vida, regra da vida! Primeiro você levanta pra tentar bater alguém! Se tira da mamãe, toma o um pilão na cara! Eu tô com sangue também. <risos> aí! Chica... aí. Olha, foi bem, viu? Não, filho, não dá só condição. Que é isso? Toma Pujou o pilão! Não pula, não! Não foge! para tudo, velho. Imagina, <risos> meu Hadouken, não, filho! Não, eu não fiz isso não, jogador. Ui, uh, vai tudo! Ah! só mais um pouquinho! Toma! <risos> Nossa, é um, é, é difícil copo, né? No Ryu, Você tá aprendendo, Nossa. difícil sair do Ryu. Tô vendo o Ryu, papo, coitado do Rio. Olha lá, tô batendo, velho. Regra é da vida, primeiro você apanha pra depois bater, caralho. Olha lá, mano, eu bato e apanho, mano. Eu não consigo bater no boneco uma vez sem dar causa, velho. Eu pulo, eu me foda, eu defendo e me foda, eu dou a dupla, eu me fodo. Eu levo a é. tô no chão, <risos> me foda! Ó, uh. oh, foi boa! Aí, aí! Olha lá! Ah a desgraça do boneco! <risos> não, mas foi boa, agora. Vou chamar um amigo meu boneco lá. Liga, liga pro Ryoro lá fazendo um favor. Ah, já daqui tu bate. Ai, bate não. Nossa pra... <risos> Olha, bonito! Tomara... Ai, ah, acertou! Eu que eu ia acertar Foi bonito... Ah, socorro! Meio sangue. Eu bati pra caralho. Ba é! Eu bati pra caralho. Gastei ventrige <risos> especial. Ela deu uma duca e um o Rony e acabou o jogo. Olha lá. Fique. Tá esperto aqui. Ele... Você tá esperto aí, Tossi. Então, <risos> tá deixando seu rabo, que tá deixando. Porra, bati pra caralho <risos> nessa daí, gastei o que eu não tinha, velho. <risos> Acabou, velho. F, velho. Agora, finish agora não, agora o melhor, um. Zang F. Obrigado por vocês. Eu vou Torcerem um. por mim. Uh! Agradeço a todos que acompanharam e aos apoiadores que organizaram o FT e ao Tiagami por participar. Pessoal, dia 16 do 12, quarta-feira, vou participar do campeonato T1 SmackDown. Aguardo vocês nesse dia. A disputa será transmitida no canal do Malve, na Twitch. Vou deixar o link na descrição. Não percam e torçam por mim. É isso aí! Yeah.